No vídeo de hoje temos três códigos novos O primeiro é Free azul Foi especial da Ecrã Soda A Network do Cupim Brasil Você ganhou um plano de fundo e 500 de moeda O segundo foi de uma festa Um evento relâmpago que teve Eu não sei bem dizer Eles do nada anunciam um evento da comunidade Em cima da hora E liberam um bocado de código pra todo mundo E esse daqui foi que deu pra todos Que é uma maleta fantasmagórica Vem aí a nova festa A noite estrelada do Cupim Brasil com a Dodge e ela ganhou um novo selo Que agora tem selo da Dote é um selo raro Ela vai estar nessa festa E tem um código dessa festa Que é um, do segundo dia Que é um pouco difícil de dizer Eu já utilizei esse código Esse código já foi utilizado, gente Nessa conta, mas eu vou mostrar na outra São um terno chique, roxo Maravilhoso, da cor nova E um vestido super elegante E mais 2 mil de moeda Eu amei esse código Em comemoração à nova festa Que o Coping Brasil está fazendo, que está se aproximando o código 30 minutos da primeira meta do CoinFontanks de dezembro de 2022 da festa de ano novo, foi liberado novamente reativado pra vocês usarem, aqui já digitei 30 minutos, é um zero tá gente, não sei porque deu erro tá dizendo que o código tá incorreto passei 30 minutos aqui pra saber porque o código tá errado né, vai entender essa bomba do Clube Brasil o próximo código foi em comemoração a Soda, foi um código do bagulho do cupim do Brasil aí, essa network aí, bomba aí que o código não foi, e é o um problema dele lá, que eu digito o código corretamente e é esse problema de fundo, que de moeda que é o melhor, código do evento relâmpago, esse cachorro, ai que ódio, código do evento relâmpago do que teve, sempre um evento relâmpago aparece, não sei porquê é uma maleta fantasmagórica o terceiro código é esse código que saiu aqui nesse Twitter que estamos no segundo dia de código para a noite estrelada, que é uns códigos Difícil de digitar, então só tô copiando e colando Vou deixar na descrição pra vocês E esse terno cor de vinho E esse vestido e 2 mil de moeda Que delícia Uma votação para uma nova cor foi Iniciada no Coprinho Brasil Que eles abriram um formulário e recebeu 969 votos E a berinjera, a cor que eles deram o nome Que é uma cor de vinho, ganhou disparado Eu queria que, ele, que essa cor ganhasse Porque ela é boa E o catálogo de esporte do estádio Foi atualizado para desse ano um... Mm -hmm. Só você vir no estádio, nesse catálogo roxo aqui. Temos catálogo de esporte, dezembro de 2022. Tem segredos, por isso eu vim trazer ele. Olha que chique, skate, patins. Ai, muita coisa. Que vontade de ver tudo, né? Nesse apito prateado aqui, temos um capacete de goleiro de rock por 300 moedas. E na mesma página, nesse taco de rock aqui, temos outro segredo. Taco de goleiro de rock. Olha, esse é mais bonito. O outro é feito de pau, né? Na próxima página, na cara dessa gorducha aqui, tem temos o vestido céu nevado, que lindo. Meu Deus, eu amo muito vestido, adoro me vestir. Passando mais um pouco na frente, na, na Baraina e na Moderna, temos um segredo da patinação livre, por 350 É um cabelo, né? E esse são é um segredo e esse é o um novo catálogo de esporte 2022, dezembro. Vai atualizar lá para daqui a seis meses, gente. O Clube Pinguim, para nova festa, é uma votação para escolher uma nova cor pro Clube Brasil, e a cor berinjela, que eles nomearam de berinjela, que é uma cor vinho, que é essa cor aqui. Foi a ganhadora com mais de 500 milhões de votos e teve essa cociana aqui, essa azul, e eu preferi mesmo que a berinjela, a cor vinho ganhasse, porque é diferente de todas. E a Dodge ganhou um novo selo. Eu gostei, né, porque ela é um personagem oficial e ela tem que ter selo mesmo no cupim oficial e ela finalmente ganhou seu espaço no cupim Brasil. O vinho é tipo um vermelho mais escuro. E já tem azul escuro e aqui tem esse azul também Então são meio que parecidos Esse daqui é o plano de fundo da Cream Soda E esse aqui é o terno cor de vinho Lindo, que eu amei E o vestido com vermelho, frozinha e preto Esse terno tá muito lindo, velho Com essa cor de vinho, comida com a cor berinjela